Estamos aqui hoje nesse dia 2, não fiz ontem live dia 1 porque era feriado, também não fiz no Entrefestas porque eu tava fazendo reforma na minha casa, então eu tava para lá e para cá. Quem acompanha nas, o... nas outras mídias sabe o que tava acontecendo. Vamos conversar sobre esse ano novo que se foi, né, e vamos ver o ano velho. O motivo disso é que a gente vai ter o que se tinha anos atrás, né. Uh, memes a Dilma, talvez, né? uh, agora o jornal vai ser muito mais pró-governo, não vai ter mais uh, frases insensíveis ou machistas, fascistas, vai, vai ter gafes, ou, um, digamos assim, exaltou, né? e coisas do gênero. Então, o que acontece? Eu quero falar para vocês, é a questão que eu sempre falei aqui no canal, vocês tiveram quatro anos vocês se prepararam, vocês já tiveram gostinho do PT, agora a gente vai ter o um gostinho do PT inessência, digamos assim né, a gente vai se encaminhar dentro dos possíveis cenários do, do Lula que eu comentei que tu não consegue prever a ação humana e um político também tu não consegue prever a ação dele tu não saberia se a ação do uh, se o curso de ações do Lula ia ser mais, digamos assim, ah não, vamos vamos ser aqui mais de boa vamos tentar conciliar ou vamos tocar fogo no, no cabaré mesmo e tu também não sabe como vai ser a ação dos outros players políticos, pra tu poder prever como vai ser o cenário de uma forma exata. Segunda questão que eu acho que vai acontecer, né, ainda na questão de armas, é perseguição a militantes patriotas. Vamos chamar de patriotas, pra ficar mais fácil. Tá? Tu tem a galera que tipo é contra o PT, que defende o Bolsonaro, essas coisas, mas tem é aquela galera dedicada, os patriotas. Por que, que eu acho que essa galera vai ser perseguida, e quem é essa galera em específico? São pessoas que estão se organizando, e institucionalizando dentro do próprio sistema do Estado burocrático brasileiro, dentro do Estado, né, formas de resistir a isso. Então, não diria o pro-armas como um todo, mas digamos assim, vão ficar de olho no pro-armas, né, vão foder clube de tiro, vão ferrar loja de arma. Né? Todo mundo que doou, por exemplo, para essas manifestações em porta de quartel, o velho da van provavelmente vai para o saco, não vai ter, não vai ter mais a van, né? você não vai poder mais comprar, sei lá, um jogo eh, de mesa, cadeira, toalhas, corredor de louça, uma jarra elétrica, não sei quem, duas vezes no um cartão sem juros, não vai ter mais essa história, né? Ainda provavelmente vai liquidar as coisas e mandar embora, e se ele não tomar o prejuízo. E tudo isso não vai ser feito, digamos assim, na, na mão usada. Não vai ser via uh, decreto do STF, vamos chamar assim, né? Isso tudo vai ser de formas legais, legais no sentido vista. Como que eu digo isso? É, isso já é o modo operante da esquerda aqui no Brasil. Eles notaram que não dá para fazer uma revolução. Simplesmente, e chegar na cara dura. Não, eles fazem o seguinte. Eles criminalizam todas as atividades humanas, basicamente, tanto econômicas quanto sociais, criminalizam todas. E aí perseguem, juridicamente, aqueles que é de interesse. Como assim? Não entendi. Vamos pegar um exemplo. Velho da van. velho da van fez uma coisa horrível. Apoiou o Bolsonaro. Então, o véio da van vai ser o seguinte, olha, o que, que o Procon pode foder o velho da van? O Procon vai foder. O que, que, sei lá, uh, questão de concorrência desleal vai ser colocado? Vamos colocar em cima. Ah, se ele tá vendendo alguma coisa, deu uma excrepância no preço. Você vê, tem casos assim que acontece de farmácia que fecha a redonda para Pra, em Um centavo leva é uma puta multa e coisa do gênero Vamos supor assim, ah, o que, que ele está fazendo Com a securitização, quem não sabe O velho da van vende coisa em parcelada e vende o crédito Para pegar dinheiro à vista, assim ele abre novas lojas E vai aumentando, de maneira geral O dinheiro que ele tira não é de vender quem que É de pegar esse, essas cartas de crédito Né, que o pessoal está parcelando E vender isso aí Isso tudo vai ser perseguido, beleza Vocês acham que a Magalu vai ter o mesmo tratamento? Não O velho da van vai sair do mercado Porque... Ele está tendo cada vez mais custos para operar, e é isso que eu imagino que vai acontecer, eles não vão simplesmente prender o da eles simplesmente vão começar a passar o um pente fino nas empresas dele, porque da forma que o Brasil funciona, tem muita coisa que não, tipo, por mais que você entenda toda a lei que está no, no, no Código de Defesa do Consumidor, tem coisa que é extremamente subjetiva na cabeça do fiscal, entendeu? Então isso que vai bater, isso que vai bater no cara. E a Magalu? A Magalu provavelmente não vai bater. Ah, vai ter uma coisinha que outra, vamos dizer que é uma super operação Mas o mais errado, coincidentemente Era quem apoiava o Bolsonaro Então anotem isso daí tá? Isso vai acontecer De maneira generalizada para todo canto Então assim, ó, qualquer pessoa que seja dentro dessa estrutura Que seja um comerciante Que, que seja alguém desse gênero Vai ser um, fiscalizado Digamos assim não, Eles não vão perseguir, eles vão fiscalizar Simplesmente vão fiscalizar Detalhe que quem vai ser fiscalizado vai ser a galera que Coincidentemente eu não gosto do PT Ah, mas o outro lado também está violando a mesma lei Sim, está violando a mesma lei Detalhe que o outro lado está sendo fiscalizado Esse aqui não E é assim que sempre funcionou E assim que funciona e assim que vai funcionar A única diferença é que agora a gente vai ter o aparato estatal Empurrando cada vez mais leis E ainda por cima se aproveitando de muitas das leis que o Bolsonaro passou Lembra aquela lei feminista lá de violência psicológica contra a mulher? Pois é, né? Quase tudo pode ser dito que é uma violência psicológica contra a mulher Cabe agora simplesmente acusar outra pessoa, fazer ela gastar um dinheirão uh, com a justiça, né, pagando no horário de advogado, essas coisas, e se incomodando. Pronto. Tu acabou de fazer essa pessoa incorrer um monte de custo, que, por mais que ela ganhe, né, tu fez ela gastar um dinheiro que ela talvez queria gastar lá no futuro, teve que gastar agora. Então tu fudeu o planejamento dessa pessoa, essa pessoa está, digamos assim, em grande parte, inefetivada nos próximos anos de fazer qualquer coisa. E isso vai ser Toda estrutura. E não adianta. O cara falou que Migital, né? Não adianta ser Migital. A é, acusação bate em qualquer um. Não adianta. Não. Outra questão que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ter uma reestruturação tributária, como já está tendo. Muitos decretos do Bolsonaro sobre redução de impostos tinham validade até o ano passado né, até o dia 31 do ano passado. E o que acontece é que vai subir preço, vai subir preço da gasolina, vai dar dificuldade de empreender porque o pessoal vai reverter um monte de decreto dele que facilitava, né? Tu vai ter fuga de capital, tanto capital financeiro quanto humano, e assim vai. E isso vai ser o quê? Essa quebradeira vai ser culpada em quem? Vai ser culpada no governo anterior, como sempre. E dos esquerdistas vão gerar toda uma narrativa dizendo que foi o governo anterior que fez o negócio. Outra, eu não tô defendendo o Bolsonaro aqui, só estou dizendo. É isso que vai acontecer. Se você acha que eu estou defendendo o Bolsonaro ou que eu tinha que defender. Calma aí, não, não é isso. Vejo meus vídeos anteriores sobre isso. A gente vai ter essa fuga. né E vai acabar tendo também o um grande problema que vai ser o aumento da criminalidade, de maneira geral. Vai ter provavelmente mais assassinatos, mais roubos. E vai ter, digamos, novas formas de protesto. Entendeu? Por que novas formas de protesto? Eu suspeito que vai ter formas, digamos assim, de, ah, nós vamos ficar nesse mercado enchendo o saco até receber uma cesta básica. Até receber a picanha e a cervejinha. Heineken de preferência, né? Não me venha com polar. Ou Skol, ou alguma coisa assim. Tipo, sei lá, eu não, não tomo cerveja, mas... Vocês entenderam? Eu vou começar a fazer isso. Vai acabar tendo cada vez mais incerteza jurídica. Tu até pode pegar, digamos assim, estar certo. Aquelas pessoas poderiam ser acusadas por roubo e tudo mais. Só que o custo jurídico de atrás disso daí, vai ser maior. porque Tu vai começar a judicializar ainda mais as coisas e se tu for ver relato CN, eh, CNJ Conselho Nacional a justiça, a justiça brasileira, a justiça estatal, já é deficitária. Abrem-se mais casos em um ano do que consegue fechar. Então, tudo vai demorar demais. Tudo vai demorar anos para se resolver. Mesma coisa, por exemplo, procedimento de inventário. Vai demorar um monte, né? vai ter que pagar. Qualquer briguinha vai se arrastar 2, 3, 4, 5, 10 anos na justiça e vai ser taxado mais ainda. Ah, quer dizer que então acabou qualquer possibilidade de acúmulo de patrimônio intergeneracional aqui no Brasil? Não. Só que a forma convencional está sendo atacada. Então, você tem que pegar os métodos alternativos, holding familiar, essas coisas, tem que estruturar isso. Então, o que acontece? A estrutura toda que a gente está tendo agora vai ser uma mudança é, que vai afetar, digamos assim, 80% da população. A maioria da população vai ser afetada. Uh, no qual todo mundo vai sofrer com uma insegurança jurídica, uma insegurança tributária, tu vai ter tudo que o Estado puder, digamos, uh, espremer para tirar, uh, tirar uns tostão, eles vão fazer, e a única solução que tu tem é se preparar, o que tu deveria ter se preparado nos últimos quatro anos, se preparar em um ano, um ano, uh, um ano e meio, dois. Por quê? Na minha opinião, vou Bodak, isso aqui é opiniões da minha parte, não, não, não são previsões. Eu simplesmente que, assim, ó, eu estou me preparando para isso. Tá? E. Ah, eu acho que isso vai acontecer, não sei. Eu sei que isso pode acontecer, eu me preparo para o, o, alguns dos piores cenários possíveis. Por que, que eu faço isso? Porque se qualquer cenário menos pior acontecer, não que eu conte com ele, não que eu vote a favor dele ou coisa do gênero, eu estou na vantagem. Eu já me preparei para um cenário ruim. Né? Então, isso, isso é importante. Uh, eu vejo que por essa questão toda, vai acabar tendo uma crise aqui no Brasil. Já está começando a ter no mundo inteiro. O Brasil meio que escapou com a Covid porque não teve tanto fechamento, né? e permitiu, digamos assim, um certo acúmulo uh, um certo acúmulo no pós-Covid, que foi, começou a ser aplicado aqui no Brasil começou a ter um certo desenvolvimento econômico, juntamente com a isenção de certos impostos, o que, digamos assim, floresceu em investimentos, porque agora algo que era muito caro ficou mais barato e certos investimentos foram possíveis de serem colocados em prática. Agora, com isso acabando, esses investimentos vão se tornar, a sua grande maioria, uh, mal investimentos, né? não, não vão ir para frente, e tu vai começar a ter uma quebra geral. Então, a crise que, este... que teria no Covid provavelmente vai ser transplantada para 2023. É o que eu suspeito que vai acontecer, 2023 aos 2024 dentro desse período.